E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender o que é um pagamento à vista e o que é um pagamento parcelado. E, para isso, vamos resolver um problema envolvendo formas de pagamento. Ou seja, existem dois tipos de pagamento, o pagamento à vista e o pagamento parcelado que também pode ser chamado de pagamento a prazo, sendo que, o pagamento à vista, nós pagamos o valor total na mesma hora. Como, por exemplo, se você comprasse um computador e esse computador custasse R$ 2.000, você iria pagar este valor total aqui no ato da compra. E no pagamento parcelado, o pagamento total ele é dividido em partes. Por exemplo, se nós comprássemos o mesmo computador, agora parcelado, você vai poder dividir este pagamento em várias partes. Algumas lojas iriam permitir que você pagasse esse computador em 10 vezes, ou seja, 10 vezes de R$ 200. Reais. Ou seja, você passaria 10 meses pagando R$ 200, reais, e aqui você pagaria na hora. Essa é a diferença do valor à vista para o valor parcelado. Mas, em algumas compras parceladas, o valor total recebe juros, ou seja, um acréscimo. O que eu estou querendo dizer é que, em algumas lojas, o valor total não seria R$ 2.000 se você comprasse parcelado. Por exemplo, esse valor de R$ 2.000 em algumas lojas poderia ser aumentado para R$ 2.200, ou seja, do valor total foi aumentado R$ reais. E esse aqui é os juros, o que significa que a minha parcela não seria de R$ 200,00. Ou seja, se eu parcelasse em 10 vezes, em algumas, em algumas lojas, eu pagaria 10 vezes de R$ 220. Reais. Então, se você for parcelar algum produto, o ideal é você buscar uma loja que não tenha juros ou que tenha o menor juros possível, porque senão você vai pagar muito mais caro do que o valor à vista. Né? O que eu estou querendo dizer é que essa parcela aqui seria sem juros, e essa parcela aqui é com juros. E em algumas lojas também, quando você paga à vista, você recebe até um desconto, que nada mais é do que um abatimento no valor total da compra ou seja, um valor que é diminuído. Por exemplo, se esse computador aqui tivesse um desconto de R$ 200, reais, caso você efetuasse a compra à vista, isso significaria que, desse valor total aqui, você ia diminuir R$ reais, ou seja, você pagaria R$ 1.800. Então, é importante você analisar a sua compra, se vale a pena comprar à vista, se vale a pena parcelar, e é muito importante você ficar de olho se tem juros na compra ou não. Ok, sabendo disso, nós temos aqui a Maria, e a Maria precisa de uma máquina de lavar roupa nova para a sua casa, pois a antiga quebrou ou seja, depois de procurar bastante em várias lojas, isso, para encontrar o melhor preço, ela encontrou duas lojas que davam as seguintes opções. A loja 1 tinha um preço à vista de R$ 600 reais e, a prazo, em 6 vezes de R$ 110, reais, enquanto a loja 2 ela ia pagar um preço à vista de R$ 650, reais, enquanto a prazo, 5 vezes de R$ 130. Reais. O que eu quero saber aqui é qual é a melhor opção de compra à vista e qual é a melhor opção de compra parcelado. Deixa eu apagar isso aqui para ter um espaço melhor. Então, a minha primeira pergunta é: qual a melhor opção? para pagamento à vista. E qual a melhor opção para pagamento parcelado? Pause o vídeo e tente ajudar a Maria. Olha, se a Maria estiver pensando em comprar a máquina de lavar roupa à vista, qual das duas lojas é mais vantajosa? Na primeira loja, custa R$ 600, reais, enquanto na segunda, 650. Como nenhuma das duas tem desconto, ela vai pagar menos aqui em cima, ou seja, na loja 1. Então, a melhor opção para pagamento à vista é a loja 1. E agora, qual é a melhor opção para pagamento parcelado? Eu tenho que descobrir quanto ela vai gastar em cada uma, né? Aqui, a loja 1, nós sabemos que ela vai pagar 6 vezes de 110 reais. Então, R$ 110 reais vezes 6. Enquanto, na loja 2, ela vai pagar 5 prestações de R$ 130. Reais. Então, R$ reais 5 vezes. Você percebeu que eu tenho duas multiplicações? Pois é, eu vou resolver cada uma delas e vou ver qual vai dar o menor valor total. Nós temos aqui 6 vezes 110. E aí, eu vou ter 6 vezes o zero, isso vai dar 0, 6 vezes 1 vai dar 6. E 6 vezes 1 também vai dar 6. Ou seja, se ela pagar a prazo na loja 1, ela vai pagar um total de R$ 660. Reais. Já na loja 2, se nós multiplicarmos 5 por 130, nós vamos ter 5 vezes 0, Aqui vai dar 0, 5 vezes o 3 dá 15, fica 5, e vai o 1, um. 5 vezes 1 um dá 5, com mais 1 um dá 6. Então, o total que ela vai gastar na loja 2 é 650 reais se ela pagar em 5 vezes, ou seja, aqui ela vai pagar mais, não vai? Então, a melhor opção de pagamento parcelado são os 650, que é da loja 2. E isso nos mostra uma coisa muito importante. Em algumas lojas, é mais vantajoso pagar à vista do que em outras. Mas, às vezes, parcelado, isso não acontece. Porque daqui para cá, nós tivemos um juros de R$ 60, reais. enquanto aqui nós não tivemos juros, ou seja, sem juros. Portanto, é importante você conhecer a forma de pagamento, porque aqui a primeira loja não alertou a respeito dos juros de R$ 60, reais, mas ele estava incluso no valor da parcela. Por isso, é importante averiguar a forma de pagamento. Se o valor for parcelado, Veja o total da soma das parcelas, porque 6 vezes 110 é a mesma coisa que você pagar 110 reais em cada mês durante 6 meses, sendo que isso aqui é 660 reais com juros de 60 reais. E eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante. Até a próxima, pessoal!